Um diferencial aqui no Safira 4 é, diz respeito ao método construtivo. Os outros empreendimentos, vários empreendimentos do Minha Casa e Minha Vida, as alvenarias são com os blocos cerâmicos de oito furos, né? igual esse que, que eu estou segurando, que é muito encontrado aqui na região de Presidente Prudente. Nós mudamos o método construtivo para os blocos da Cerâmica City. A gente traz esses blocos eles ficam ali próximos de Sorocaba, são praticamente 500km de distância para trazer o que há de melhor em termos de, de blocos para a construção. Esses blocos a gente tem um ganho excelente no que diz respeito à acústica, um ganho muito, muito grande também no que diz respeito à resistência e também no que diz respeito à, à umidade.